A Cura de um Homem Leproso – Um Milagre de Jesus Um dia, um homem com lepra veio até Jesus. Lepra era uma doença de pele que se espalhava pelo corpo. Leprosos tinham a pele cheia de feridas abertas. Muitas pessoas tinham medo de se infectar por eles, por isso os leprosos tinham que viver fora das cidades e vilarejos e ninguém se aproximava deles. Então este homem perguntou a Jesus. Se você quiser, pode me curar. Eu quero, respondeu Jesus, tocando ele com a sua mão. Imediatamente, a pele voltou ao normal e ele estava completamente curado de sua doença. Jesus disse a ele, não diga a ninguém que você foi curado, apenas vá e mostre aos líderes dos judeus que você foi curado.